O mundo está mudando, a sociedade está mudando e hoje eu trouxe um convidado especial. Professor de, sei lá, 30 anos da GV, professor de MBA lá, cadeira de vendas, de gestão. Eu trouxe uma pessoa especializada no tema. Uma das maiores autoridades brasileiras, palestrante, autor de vários livros, Cláudio Tomanini. Mas não perca essa entrevista por coisa nenhuma na sua vida. Você vai adorar esse bate-papo. Fique aqui que o Cláudio está chegando. A gente entra já, já. Então, gente, é um super prazer ter aqui comigo hoje, com vocês, Cláudio Tomani, nessa fera, 30 anos de janela, professor nas maiores faculdades do Brasil, consultor palestrante, tudo se quiser, esse homem é. Tudo bom, Cláudio? Muito bem, mas muito bem. Fico muito feliz de estar aqui com mais uma vez a oportunidade de estar falando contigo. A última foi há uns 20 anos atrás. <risos> Então, gente, para quem não sabe dessa história O Cláudio gravou um CD, era CD naquela época com a isso. gente né, Sobre vendas, isso já tem aí A gente estava tentando achar a época certa Mas a coisa era ainda em papiro Então acredito que não <risos> <20 risos> anos atrás por aí Mas a gente estava conversando em off e há aquelas conversas que geram sempre uns temas interessantes. É por que, que alguém escolhe ser vendedor, Cláudio? <risos> é a mesma coisa, pode ser que exista alguém desse que está nos vendo aqui? que falou o seguinte desde pequeno, falou, ah, eu quero ser vendedor. Então, um cara fala que pode ser bombeiro, o outro falou, eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser político. <risos> Enfim, <risos> é, pode ser que alguém começou, mas eu acredito que a maioria de vocês, assim como eu, caiu em ventos, foi trabalhar com vendas por alguma situação. Eu, para vocês terem uma ideia, eu fazia faculdade de medicina e lá pelo quarto ano, é, pro quinto, indo para o quinto ano tinha uma, uma oportunidade uh, num laboratório farmacêutico que era a Janssen, tinha um programa chamado Jovens Médicos, eu fui lá enfim, comecei a trabalhar uh, nas férias, aí tinha uma vaga de representante de vendas, aquele cara que vai nos médicos fazer propaganda e foi exatamente o que eu fiz eu me candidatei àquela vaga o salário era um absurdo, imagina um estudante duro pra caramba, duro de madrugada eu tinha que trabalhar em rádio. Você imagina, é, fazia um programa da meia-noite às cinco, fazia aquela As Melhores Músicas do Mundo para Você, Eu, Você, Juntos, da meia-noite às cinco, só romântica. Isso aí acabado de lá, ia para a faculdade, dormia a metade, eu tinha bolsa de 50% ou de 50%, eu não podia pagar. Na hora do almoço eu ia ajudar no lanchonete que tinha lá em cima, é fora né? da, da, da faculdade, na rua, onde que o pessoal, a maioria almoçava, e aí eu ganhava minha comida, ganhava um monte de coisa, ainda ganhava um dinheirinho, e era isso. Quando apareceu essa oportunidade, eu falei, peraí, quanto que ganho? Sei lá, no salário de hoje, 10 mil reais, carro da companhia, um monte de benefícios. Cara, isto! Eu preciso de dinheiro agora, depois eu volto. Eu estou devendo nessa faculdade um monte de dinheiro, depois eu volto. E foi o que eu fiz. Só que eu acabei me apaixonando, que foi uma, eu digo até, um pouco de sorte nas coisas. Meu amigo Tejom, ele sempre fala o seguinte, não, saiba o seguinte, esse negócio que é sorte é a junção do conhecimento com oportunidade, você está preparado, sim, sem dúvida, mas precisa também ter a sorte. E eu tive a sorte de me apaixonar por isso. E aí eu fiquei muito tempo na agência farmacêutica, depois fui para a ADP, é, onde eu ganhei muito dinheiro lá. ADP Automatic Data Process. Ganhei bastante dinheiro lá. É, comecei como vendedor, gerente, depois gerente de marketing, aí eu fui para a diretoria da VR e depois para a diretoria da Rodobens E nunca mais parei com a área comercial, independente da função e cargo que eu tive. E são 30 anos dando aula, sendo que desses 30, quase total, dentro da FGV, no MBA da FGV. Então, por que alguém escolhe? Só você que vai saber por que você escolheu. Eu, por uma casualidade, por uma situação dura pra caramba, mas que acabou sendo extremamente fantástico. E só pra vocês entenderem, absolutamente tudo que eu tenho da vida, tudo, tudo, meu patrimônio veio da área comercial. Mas, ô, ô, ô, Cláudio, vem cá. O cara que começa em vendas hoje, hoje ele tem, a, a, entre aspas, a concorrência ou a facilidade da tecnologia porque uma vez eu estava falando com um representante de indústria farmacêutica, eu falei, vem cá, você faz exatamente o quê? Eu sabia, claro. Ele virou para mim e falou: eu sou arauto do conhecimento. Eu tive um ataque de riso que eu estou rindo até hoje. Ele tava, <risos> eu, era, fala, como ele se chama? Catarina, ah, né? Catarina, é. ele falou: eu levo a informação, eu levo de. Bom, fez um discurso lindo. Esse cara hoje ele é substituído pelo PDF. Então, o tal do arauto da informação está no YouTube, está no site, está no uhum. Instagram, uhum. acabou o arauto. Então, uhum. é, o profissional de vendas ele tem que se reinventar. Quem estava no mercado está, se reinventou ou está tendo muita dificuldade. E quem está uhum. entrando, parece que isso tudo é muito fácil. Você vai entrar, vai pegar uma pasta, vai pegar um telefone, vai vender, vai acontecer. E não é bem assim. Você tem que ter várias habilidades para conseguir vender. Não é aquele cara que não deu certo, né? Ao contrário, é. um dia você é psicólogo, no outro dia você é um cara técnico, no outro dia o cara não quer falar de negócios, você tem que conhecer de tudo um pouco. E aí? Me dá três mas, características de um vendedor de sucesso, que eu acho que o pessoal que está assistindo agora queria saber. É, Eu não, não vou querer fazer alguns rótulos de três princípios de sucesso, quatro passos para ficar milionário... É, porque o caminho não é tão simples assim. Primeira coisa que tem que entender é o seguinte: vendedor não nasce pronto, ele se constrói. Uhum. Então, absolutamente tudo você pode trabalhar. Você tem que saber trabalhar a sua aparência, a voz, você tem que ter um profundo conhecimento daquilo, você tem que ter um português é, é irretocável, que isso é fundamental. É, inclusive, saber sobre raporte para entender como é que você vai trabalhar com o cliente, conhecimento do produto, conhecimento do concorrente. Porque se a gente for buscar na etimologia a palavra vendas, ela vem do latim, que é vendax, vendax que é oferecer, ter conhecimento de um produto para oferecer. É exatamente esse o papel do vendax, que é o vendedor. Só que não é só isso, porque do outro lado tem um cara comprando. E comprar, que vem do latim comparar, tá? ele está comparando eu, que estou vendendo alguma coisa para ele, com alguém que está com e se eu não souber quem são meus competidores qual é o ponto forte qual é o ponto fraco dos meus competidores se eu não souber aonde que eu sou melhor o que que é a, a, os atributos e valores do meu produto eu não vendo cara eu simplesmente vou lá apresentar e aí, sabe como é que eu volto para a empresa? Dizendo que o cara não comprou por causa do preço, ou porque não era o momento, porque ele está pensando. E eu não sei fazer base comparativa alguma. Então, para vender, eu preciso também saber o que, que o meu cliente está comparando. E quando a gente faz isso, a gente faz uma outra coisa, chamada negociação. Sabe o que é negociação? No latim, você sabe. Tá? Quer dizer, sem ócio, sem descanso. Então, para ser um profissional de ponta hoje, eu preciso conhecer profundamente o meu produto, vender. Eu preciso conhecer profundamente o interesse do meu cliente e, mais isso que isso, entender os concorrentes que estão lá, é, para que ele está comparando. Então eu tenho que entender dessa comparação. E eu tenho que saber de negociação, que é entender que é sem ócio e sem descanso. Se eu não tiver esse tripé muito bem alinhado, eu não estou vendendo nada. Eu estou oferecendo alguma coisa. E eu vejo gente ainda Querendo aprender o conceito de vendas Com aquele picareta ah, Do lobo de Wall Street Que é sem caráter, vende uhum. para qualquer custo ah, Vejo gente usando como técnica Olha, vamos fazer técnica de vendas aqui Olha o que, que esse cara faz Que é o Leonardo DiCaprio que está no filme Olha, uhum. Como é que ele faz? E aqui, vende esse lápis. Lápis. É, é, me vende esse lápis Isso é um papo furado Isso é, é a velha guarda querendo A minha escola Foi uma escola É muito boa. Mas eu conheço muita gente da minha idade, 60, 61 anos, que eram vendedores, que quem ensinou para eles é, vai lá, vende, cara, não importa. É o chaveco é um 71, é o vendedor da Barça, que muitos não sabem. Vai buscar no Google o que é Barça, tá? A Barça nada mais é do que o Google em folha de papel. A, a, a enciclopédia britânica, onde você fala pergunta para o cara se é, você trabalha com cheque ou cartão? E que muitos ainda insistem em vender desta forma. Isto tá fora, tá fora. Então, Mas, o qualquer... caso, isso é culpa da empresa, é culpa do líder ou é culpa dessa pessoa que não quer se atualizar, não quer entender que tudo isso aí já caiu de moda, não funciona, alto impacto, enfim, várias terminologias aqui e está preocupado em decorar as 10 objeções Que vão funcionar sempre leite vai falar isso, vai falar aquilo E ele vai vender uh, Esse mundo já acabou, aliás, já acabou faz tempo né? Aliás, que super pergunta legal é, Culpa de quem? Dos líderes é, Na grande maioria Tem gente muito boa Mas tem uma parcela substancialmente grande De gestores, gerentes e diretores Medíocres Meia boca a que não entende nada, nada nem do produto, nem do concorrente, que não sabe fazer um planejamento, que não sabe olhar um dashboard, que não sabe uh, indicadores de performance, que não sabe fazer uma análise de portfólio de produto, que não sabe fazer, uh, usar o CRM a seu favor e olhar o perfil, como é a taxa de conversão do A e do B, o que esse cara está fazendo, o que aquele outro cara está fazendo, porque qual é o meu papel na liderança? É saber as melhores práticas, pegar as melhores práticas e desenvolver melhor a competência desses caras. Não é ser o cara que tem embaixo do braço o desconto. Não, não, no final do mês liga para o gerente que ele tem um desconto. Ah, isso é medíocre, isso não precisa de você, um computador vai fazer isso daí. Então, esses caras... Tem que estar tá fora. A outra coisa, para contratar um vendedor, como é que eu contrato? um gestor. Como é que eu contrato um vendedor? Ah, eu contratar um vendedor para ele ser dinâmico, movido a desafio, ele tem que ser automotivado. Para com isso, cara. O pedreiro, o, o, o coveiro, o, o motorista, o piloto de avião também tem que ter isso. Eu tenho que fazer um, uma descrição de carro. O que, que eu espero desse cara? Ah, o que, que eu vou querer fazer com esse cara? De que forma que eu vou fazer? Dizer, o que, que eu vou cobrar de resultados dele para acabar com essa máxima macho, de vendedor falar pro chefe: "O oh, chefe, se o que que eu vendo eu faço relatório". Eu falo, não meu querido, não, não é uma coisa distinta da outra. Você precisa dessas informações para fazer análise e saber onde que você está, saber como é que não é nem pipeline hoje, saber como é que está a jornada do cliente, saber o que, que você tem de potencial e ir embora saber qual que é o, o teu value share, ou seja, nesses clientes estratégicos, quanto que é que você tem de percentual de participação quando comparado com o um concorrente. Eu estou falando sério, Marcos. Isso aí não é só... Vamos na real. Na real, isso é o um mundo ideal, é o um mundo que deveria uhum. ser, é o um perfil que deveria ser, tanto uhum. do, do gestor, quanto uhum. do vendedor, cultura da empresa, e aí vai. Tá. Agora... Quando você está numa, numa indústria farmacêutica, você está na GSK, você está na Sanofi, você está na Merck, okay? tudo bem. Agora, você está naquela média empresa, onde o representante Não. cresceu junto com a empresa, conhece o dono, tá. vai, para o gerente de vendas, uh, consegue uma condição diferenciada e especial, tá. e o, o dono fica cheio de dedos para mexer na equipe, para modernizar. O pessoal acha que CRM é para espiar para controlar, para dedurar, etc, etc. isso, talvez, é okay, mais da metade da população. População, que eu digo, do pessoal que mexe com vendas. E agora, para complicar com pandemia, com, com uh, reuniões remotas, ele não sabe, já não sabia administrar direito. Ele era um super vendedor que ia lá com desconto, quando o cara não batia a meta, ele saía com a equipe 27, 28, 29, 30, dando desconto e, e fechava o mês. Ele achava que ele era o salvador da pátria. E agora, pô, no virtual, ele está se complicando. Ele não sabe nem como lidera, como motiva, como faz. <risos> Essa é a real que tem aí na maioria das empresas. Sim, sim. Bom, Márcio, você vê uma coisa. Primeiro que representante, tem uma lei idiota aqui no Brasil que apoia o representante na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então, isso tem um grande problema. Porque as empresas não podem dar objetivo de vendas, não podem fazer isso aqui, não pode fazer isso. Porque são características, vínculo empregatício. Ah, e esse representante normalmente vai nos clientes estratégicos. Então, digamos assim, a região dele teria é, 400 clientes potenciais. Vamos colocar um número qualquer. Mas ele vai em 100. Porque 100 é legal. E desse 100, ele vai em 20. Porque 20 são os caras que mais compram. Aí tem os outros 80 que ele fala com eles. E os outros? Hum, se o cara ligar e compra, porque está na região dele. Está legal. Você tem que uma empresa ah, ter isso e outra mais. Tem cabimento, representante ser assim. Eu conheço representante, estou falando sério, que ganha 80, 100, 150 pau. Tá? Vendendo produtos assim, com uma pasta. E você fala para ele, você precisa se profissionalizar? Ele fala, não quero. Agora, eu tenho visto um movimento acontecer no mercado. Isso representante comercial, que não tem CLT. Tá? É, eu vi um que uma empresa, uma empresa de representação profissional, que trabalha com a CRM, que tem gestores, que sabe fazer planejamento, que tem plano de vendas, etc. Cuidado por dois representantes, inclusive. Foi lá e perguntou para esse representante de uma região X. Quantos que você quer pela tua representação? Fala, ah, não sei, uns 4 milhões. Ele falou, eu pago. E comprou a representação o retorno sobre investimento foi em oito meses escutou que ele falou ele tinha enxergado ali que um era uma mina de ouro essa região e que mal trabalhada então para para pensar, você que é representante, o que, que você está fazendo com a sua região? Você está colocando na mão de preposto, achando que não tem potencial? Você está trabalhando com 300 pastas e não tem fidelização com nenhuma? Que tipo de trabalho? Você não sabe o potencial de compra do seu teu cliente? Não sabe qual que é o tamanho dele? Não sabe a possibilidade de vender o segundo, terceiro quarto produto? Você vai lá simplesmente com, com um monte de papel e fala, e aí querido, como é que você está? Tudo bem? E aqui tomou um cafezinho, você time perdeu ontem. E aí, como é que estão as crianças? Tal? Bom, o que, que vai precisar hoje? É que, que é? Eu preciso do um da criança, ela ah, não vai esquecer de mim tá Muitos vão um lembrar, opa, sou teu brother, cara. o que, que você quer? E ele esquece de ver o que, que o cara está vendendo, o que, que eu posso contribuir Esse representante tem que entender hoje que isso não é moda, é fato Se você for atuar assim, antes de você, o computador faz Agora o computador nunca vai substituir o a cara, relação senhor, humana tem, tem, tem outro problema também nisso é que esse representante vendia para aquele dono antigo da empresa, que de repente se aposentou e o negócio, o business daquela empresa está na mão dos filhos, ou está na mão do gestor profissional, que não aguenta mais esse papo, que não compra não. só baseado em relacionamento, que não, não. compra para te ajudar esse mês. Ele compra o que é melhor para ele, está sempre Sim. aberto a, a explorar oportunidades, a tentar minimizar custos, a ter estoque zero, e aí vai. Então, esse representante que sempre vendeu baseado nessa brincadeira com a criança, com o time, no relacionamento, às vezes até almoçava, dependendo das cidades que ele ia para o interior, almoçava na casa do cliente, aquele negócio todo, acabou, meu. Acabou. Que mágico, é, você não é que você não vai ter mais relacionamento, claro que vai ter. É claro que vai ter. É muito legal quando você tem alguém que é, é muito afetuoso, é bacana pra caramba, tal. Mas eu também quero que este cara que é, entre aspas, um profissional, que ele se preocupe, não é conselhinho, ou seja, vender para mim. Mas como ele pode me ajudar a fazer o sell-out, que é fazer o produto que está aqui na minha loja rodar mais? Eu quero saber o quanto que ele vai ser contributivo, o quanto que ele vai me ensinar as melhores práticas. Por quê? Porque o representante passa naqueles 100 clientes que eu falei, 100. Ele sabe sem pinga e sem tombo. Ele sabe sem coisas boas, sem coisas ruins, ele vê o que tem melhor prática. Ele tem que ser um profissional qualificado a ponto de levar para esse cliente essas melhores práticas. Aí ele se gestor, só que ele não consegue guardar tudo na cabeça. É só entender uma coisa, imaginar que este celular aqui, o meu, teu, tem 400 mil vezes, pode pesquisar isso na internet, 400 mil vezes mais tecnologia do que os computadores que levaram o homem para a lua na década de 60. Então, espera aí, isso aqui é uma ferramenta fantástica que a gente aprendeu a usar. Eu me lembro quando eu peguei o meu primeiro celular, eu trabalhava na ADP, Uh, e fui um dos primeiros a pegar e porque eu me escrevi bem rápido abriu a inscrição me escrevi demorou um tempão aí veio fui lá na na, na, na, na avenida Bra... na Estados Unidos isso para peguei a carta a carta para ir habilitar aí eu peguei o meu PT 550 e cheguei lá, com o telefone e celular e as pessoas perguntavam o que, que é isso é um tijolo que falava sim mas o que, que é isso é frescura ninguém precisa disso não isso é besteira. Isso é besteira. Ah, e a gente verifica o seguinte, a gente pode sair pelado, mas não sai sem o um celular. E se sair, só, e sair sem o um celular, se sente pelado, mesmo estando vestido. Então isso aqui virou uma ferramenta. O que a gente tem que aprender a fazer é o seguinte, é que eu não sei quem foi o um Noca que falou que CRM, Customer Relation Medical. esquece o nome de CRM. Põe um outro nome. Sabe como é que chama aquilo lá? Ferramenta de Gestão Eficiente para Vender Mais. É esse o nome que tinha que ser. Porque aquilo vai te ajudar. Assim como você não guarda nenhum número do, da tua mulher aqui no telefone, aliás, de cabeça, porque está aqui no telefone, é a mesma coisa do CRM. Ah, e se você consegue registrar, ele conversa com você. Ele fala assim, Mas, é, que o Waze, é que nem o Waze. Ele fala para a esquerda, para a direita, olha aqui. vai ser o melhor caminho. Tá? Deixa, deixa, ô, ô, Cláudio, tem, falando exemplo exemplos de tecnologia, a gente estava tá fazendo um evento em Lisboa e a, a passagem era via Paris. Enfim, Paris-Lisboa e tal. Mas a gente não queria carregar a mala mesmo, porque tinha que pagar a mala no trecho Paris-Lisboa. Nós encontramos um serviço, e o cara buscou, encontrou a gente no aeroporto, pegou as malas, guardou as malas no hotel em Paris, nós fizemos os eventos lá em Lisboa, não sei o quê. Quando nós voltamos, fizemos o um check-in no, no, no hotel, tipo duas da tarde, as malas tinham acabado de chegar lá. Ou seja tudo isso combinado pela internet, tudo, Perfeito. o site do cara, o serviço, o papo com ele, uh, gente, no, no, no voo da American você conversa com o passageiro por chat na tela, com o passageiro de outra poltrona, uhum. né? lá 22B, aqui é o 18A, beleza? Nós vamos passar a noite junto, que é tal a gente conversar? <risos> Mas, Márcio, a gente não precisa ir longe, é, o e-mail está ficando obsoleto, o e-mail, não estou falando da carta, né? Eu, meu filho fez uma carta para o Papai Noel, tá? e a gente vai no correio, eles, eles mandam para uma central e etc, isso é verdade, hein? É, já fiz trabalho com um o correio já vi isso, ele fez uma carta, mas... É o Coisa do Mude, Quem é que manda carta hoje, cara? Olha isso daqui. Você manda o quê? Não quer nem e-mail. E-mail tá ficando obsoleto. Você vai no Facebook. Você não quer mais nem... Pera, Facebook não. Você vai no, no WhatsApp. Você não quer nem... Ou no Telegram. Você não quer mais usar o Facebook. Você prefere o Instagram, ou então o Pinterest, ou o, o, o que é de vídeo lá? O O TikTok. Ah. O imediatismo, porque o cara te manda a mensagem, hum. você manda, em um minuto, ele põe uma interrogaçãozinha. Isso me lembra na época do Tegas que o cara mandava aqueles cogumelos para fazer barulho, que era para chamar a sua atenção. Ah. Hoje, em um minuto, o cara demanda a resposta. Pô, Hoje, gente. você está tá gravando, você está viajando... Ou seja, parece que é um crime você ficar três horas dentro do avião sem conexão também. Aliás, é. você fica desesperado. Eu falo é. que a pirâmide de Maslow ela, ela é diferente hoje. Quer dizer, o que é necessidade básica? Sinal de internet. Uhum. Sinal uhum. de internet. Vê uma criança como é que é. Você quer dar um castigo para ela, fala assim: de sete anos, oito anos. Você fala assim: você vai receber um castigo. Eu já falei isso para o meu filho essa semana. Eu falei, o que, que é? Eu vou te tirar o celular? Não, eu prefiro apanhar. Eu prefiro apanhar porque a dor vai passar, mas sem o celular eu não quero ficar. Era é um negócio impressionante. É, a gente estava dando um pouco é para uma, uma empresa dessa que, que tem telefonia, que tem sinal de internet, etc. Quando o cara está em inadimplente, antigamente eles cortavam o telefone, agora eles cortam o sinal. no seu é telefone. Corta o sinal que ele mata o cara. O cara paga. Ah. Se cortar o telefone não paga. Se deixa, você não acha? O não paga. Você não acha que o nome disso aqui está errado? Isso aqui chama iPhone, o meu, né? Ou seja, um mobile, né? Um mobile. A última coisa que você usa é a função de mobile, de é, de telefone móvel. É a última função. Cara, eu não ligo, não ligo. Uhum. As pessoas uhum. não não falam. E aí, vamos voltar para os dias de hoje. Então, vamos correr. Chegamos em 2019, com o advento. 2019 foi Covid? Novembro começou, 2020 foi efetivamente começou. Estamos aí, estamos aí para quase dois anos, ah, que estamos com o um Covid. Ah, vamos fazer previsão. Isso ninguém teria previsto. E o que aconteceu? Isso deu uma acelerada em tecnologia absurda. E as empresas estão vendo uma coisa acontecer. Ponto. Porra, eu não preciso ir tão longe para fazer uma reunião. Eu posso resolver as coisas numa uma videoconferência, e claro que não vai se eliminar a reunião. Mas eu vou muito mais pontual. Por que, que o vendedor da velha guarda está sentindo? E está sentindo pesado. Porque ele não é planejado, ele não é estruturado, né? ele não prepara. E aqui na frente... Cinco minutos é um tempo absurdamente grande, não dá para ele ficar enrolando. E aí, Márcio, como é que está a criança? Como é que está teu filhinho, cara? Está tudo bem? Poxa, que bom, cara, saudade de você e tal. Você vai fazer esse, esse esquenta aqui, durante tô aqui, tô aqui, tô aqui. dois minutos, Acabou. dois minutos exagerando, e o resto? Você vai falar o quê? E aí, tá precisando de alguma coisa? Ele vai falar, não, acabou a conversa. Ah, eu vou fazer agora, vou falar sobre negociação com ele nessa hora? Sim, então a negociação começa do aprendizado, de conhecimento dele. Quem é esse cliente? O que, que ele tem? O que, que ele precisa? Como é que eu vendo? O que, que eu vendi nos últimos dois anos para ele? Com quem que eu estou concorrendo? Quais que são as informações que eu tenho dele e tal? E eu vou fazer uma reunião com muito mais eficiente. Inclusive, eu coordenando, mandando uma pauta para ele do que, que nós vamos conversar. Isso é fantástico. E Por aí nós, sim... Né? Olha só essa, recebi uma pergunta no Instagram, à noite, eu estou sempre lá no Instagram, o cara me mandou, Márcio, me ajuda. Eu falei, o que foi? Ele falou, meus clientes cortam a câmera, eles não ligam a câmera. Eu falei, não liga porque você não consegue nem prender a atenção dos caras, meu amigo. Porque quem está interessado está com a câmera ligada. O que, que você cara. faz para viajar? Ou você só fala? Ou como é que é a sua reunião? Eu nunca pensei nisso. Eu falei, então começa a pensar que você vai ver que o pessoal não... Perfeito, Márcio. Perfeito. Eu estou agora para o final do ano, acredito que sim, é, lançando um livro. É né, o meu quinto livro, e ele vai chamar Venda 5.0, que é o melhor da inteligência estratégica do homem com o melhor da inteligência artificial. Quando a gente junta isso, vai contar, vai falar da história ah, de vendas desde o princípio da... da, da, da da, primeira, da, da, da Revolução Industrial. Né? Desde a Revolução Industrial até chegar aos dias de hoje, que é a, o 5.0, que é a Sociedade 5.0, onde fala o seguinte: eu tenho que pegar o melhor da tecnologia, mas supervalorizar e ter o melhor da conexão humana. E a conexão humana é o seguinte, nós somos mais mediáticos. Eu só quero. É ficar mais tempo, não é nem perder tempo, ficar mais tempo, se você for uma pessoa interessante comigo. É quem está nos assistindo. Nós estamos aí com 30 e poucos minutos de, de, de conversa. Se essa conversa aqui não for interessante para eles, eles desligam. Eles vão embora. E eu, embora eu, que assim. é. eu quero responder. agora. conversa, já não estava ouvindo. Não está, é exatamente isso, e a gente tem que entender o seguinte, não tem resposta pronta, você precisa construir, e esse caminho para construir se dá em cima de conhecimento, de informação, de tecnologia, conhecer o teu produto é obrigação, conhecer o perfil do teu cliente é obrigação, conhecer os teus concorrentes é obrigação. Então não tem mais o que se negociar com A é pré-requisito. Então, <risos> e, e não tem mais diferencial entre produto, chefe. O diferencial está na pessoa, porque o produto é copiado. Você lança, o iPhone lança o 13, ah. o outro lança o 15, você lança três câmeras, o outro lança cinco, meu. Sim. E aí vai. Então não Sim, é, é, coisa. Exatamente, é exatamente isso que nós vemos. Então o que, que o mercado quer hoje? Quer profissionais de alta performance. Peraí, Cláudio, mas eu venho do frango, frango. Frango de, de, de... aquele frango que fica na padaria ali, que eu adoro aquilo, cara, adoro, adoro. Se alguém falou o seguinte, olha, vem domingo aqui, vai ter frango assado. Ah, eu falo, é aquele de padaria, eu vou. Mas qual é com é farofa e batata? É, qual que é a sacada? É se o cara vai regando com a batata, o um molho, aquele molho que vai caindo, a batata. Ah, ele faz um furinho ali antes de colocar a batata e vai colocando ali, porque ela vai ficar super saborosa. É o tempero com qualidade que ele faz. Rempero, e ele tem que acertar a mão, porque são gostos diferentes, né? É o tempo certo de cozimento, é gerar escassez, é saber que se alguém chegou meio de 30, não vai ter mais. Por quê? Porque ele faz somente, sem unidades. Sem unidades porque ele também não quer que sobra aquilo lá. E que ele, ele vai vender, é, além disso, ele vai vender também a costela assada e muito gostosa. Ele vai fazer, e vai ter um atendimento extremamente cortês, né, gentil. Ele já vai cortar de um jeito, vai colocar uma embalagem, que não vai sujar o teu carro na hora que você colocar, porque ele se preocupou então ter uma qualidade naquela embalagem. E ele vai vender o portfólio de produtos, que é o grosso. Você está falando de frango? Eu falei, eu queria um do tipo Cássio. Ele falou, como assim? Eu falei, grande, acontece sempre. Ele falou, Cássio, goleiro do Corinthians? Eu falei, é o cara que mais entende de frango depois de você. Bom, eu comecei a brincar com o cara, tal, papo vai, papo vem. Ele, ele montou aquele kit, né, que ele põe, o frango, a farofa, a batata. Ele falou, você tem visita em casa hoje? Eu falei, pô, como é que você descobriu? É a minha, minha afeição? Eu falei, não, é que eu vou pôr mais umas batatas para você. O que, que é para segurar os caras, tá? Pegou e colocou mais... Olha, gente, é meia dúzia de batata que o cara colocou, mas é o agrado, é o Sem diferencial, dúvida. é a sacada. Né? Ele te compra, entre aspas, a, a fidelização com meia dúzia de batatinha, pô. Sem dúvida. É essa, essa percepção que o cara tem. Ele é um puta vendedor. Isso Ele mesmo? não é o cara que tira e corta. E o sistema Ele... o sistema lá que, que eles usam no caixa tem o um nome de passarinho, Pardal... Bem TV, alguma coisa assim, que é o, é o sistema aqui. É um cara que inventou um sistema e que vende para todos. Cara, você pode registrar o CPF da pessoa e saber com qual frequência ele está comprando. Então, são informações legais. Pô, o Cláudio vinha aqui, olha aqui, ó. O ticket médio do Cláudio no meu açougue era de 500 conto. Cadê o Cláudio? 500 pau é muito importante. Deixa eu, Ele vai ligar para todo mundo? Não. Mas peraí, ele vai mandar um WhatsApp. Oi, Cláudio, estamos sentindo saudade de você. Olha, hoje eu quero separar. Nós fizemos aqui uma asinha de frango, essa coxinha, aquela, aquela não sei como é que chama, aquela pequenininha, sabe? Eu é, não me lembro o nome é... lá. Eu queria que você viesse aqui para buscar, porque é um tulipa. presente, Tulipa, que é um presente que nós temos para você. Você fala, os cara, os caras lembraram de mim, olha que bacana tal. Enfim, você está vendo que nada, o computador não vai fazer isso. O computador vai te dar informação que o Cláudio tem um ticket médio, que ele comprava cada 15 dias e que faz 5 meses que ele não aparece. Ou ele morreu, ou ele mudou, ou ele me esqueceu. Eu vou fazer ele lembrar de mim. Então, tudo isso é possível, cara. Tudo isso numa grande empresa, numa pequena. O que falta são gestores, gestores. E eu falo pra você que quer ser um empreendedor. Empreendedor o que quer? Não é largar de é ter chefe, é ter um monte de chefe. Tá? Porque quando você trabalha numa empresa, e CLT você tem um chefe. Dois, no máximo. Quando você é empreendedor, cada cliente teu é teu chefe. Cada cliente teu é teu chefe. E você não vai ter décimo terceiro. E você não vai ter férias. E a pegada vai ser outra. E quando você ganhar e dinheiro for empreendedor... Você não vai ter e vai pagar. Peraí. Vai pagar. Tá? Você não ganha, não vai tem pagar. Ah, então é, aquele cara. negócio que a gente vê hoje O cara falar que eu não tô aqui para limpar banheiro Quando você tiver o outro negócio, você vai limpar o banheiro Sim, cara Você vai limpar o banheiro, você vai varrer Você vai odiar feriado, cara Você vai odiar o feriado, porque é um dia que você não vai faturar Aí você então, fala o seguinte Quer é moleza? Trabalha numa empresa É mais fácil É mais fácil Tá lá, mas te mandar embora, é isso que dá. O cara que não tem alta competência, sabe o que ele fala? Vou pôr no pau, fui assediado moralmente. Eu tô com síndrome de burnout, porque estão cobrando todo mês cota, que eu cubro as cotas de vendas. Cara, não vai trabalhar com vendas, vai trabalhar com outra coisa. Porra! Trabalhar com vendas é saber aguentar a pressão. Trabalhar com vendas é saber que o dia 30... Aliás, que dia que é hoje? Hoje é o final do mês. É o final do mês. E que se você vendeu pra caramba, tudo volta a estar zero no, no primeiro dia do ano, no primeiro dia do mês. E que se você foi o melhor vendedor ano passado, não te garante absolutamente nada esse ano. A definição de meta é aquilo que é, se você bater, eles aumentam. Se você não bater, você tá ferrado. Então Isso. acabou, cara. Respira e corre atrás. Não tem Isso medo. mesmo. E é esta grande vibe de vendas E é isso que é apaixonante Não dá para fazer a área de vendas Uma rotina a cada dia Médico, eu falo com todo respeito Eu falo, cara, é muito mais fácil operar E olha, conhecimento de causa hein? Muito mais fácil operar do que vender Sabe por quê? Porque na cirurgia, se você erra O cliente não volta para reclamar Entenderam? Uhum. Ah, e é outra coisa é, e tem outra coisa, né? quando acaba a cirurgia e vem alguém da família para falar com você, e você fala o seguinte, né? como é que foi aí, doutor, como é que foi a cirurgia? Falo, ah, foi tudo bem, não foi nada fácil, foram quatro horas e meia de cirurgia, bastante complexo, mas agora tem tá recuperação, agora a gente só tem que aguardar, pedir a Deus que continue correndo tudo bem, e aguardar. Eu nunca vi... Um vendedor, O gerente chamar o vendedor e falar: e aí, oh, Toninho, como é que foi? Como é que está o resultado de venda? Ele falou, Olha, chefe, fiz tudo que era possível, é, foi bastante difícil, mas agora a gente tem que esperar e pedir a Deus que tudo corra bem. O né? cara, você está na rua se fizer isso. É outra pegada, é outra pegada. E você tem que vender bem, continuamente, com rentabilidade para a companhia, senão você não serve nada, para nada. E se você não entender o que você está fazendo, você está fora. Simples ô, assim. Ô, ô Cláudio, eu, eu à noite eu fico vendo as besteiras no Instagram e postando as minhas também. Então eu pego piada dos outros, coloco lá, faço um negócio para desopilar. Né? E às vezes eu pego os posts de autoajuda, dos gurus de autoajuda, e, e eu começo a, a fervilhar. Porque o que acontece é o seguinte, o cara coloca você não precisa ser melhor do que ninguém, você precisa ser melhor do que você era ontem. Se você um vendedor ontem, você vai morrer de fome hoje, amanhã e é forever. É. Ou seja, você <risos> tem que ser o número um, só tem um cara que leva a venda, o resto perdeu. É, você mas... No lugar. O resto é tudo, o segundo, terceiro acabou, meu. Você está falando uma coisa que é... Cara, eu vejo uns caras aqui no Brasil, by Tony Robbins, né, que querem ser tão, tão ricos, mas ricos. Rico sabe por quê? É por causa da mediocridade das pessoas que estão pagando três, quatro para lá para acreditar no eu que existe dentro de você, sabe? Uhum. Não, eu tenho que entender o meu eu que está dentro de mim, é, é porque agora eu tenho que morrer e começar tudo de novo. E ele disse lá, porque eu estava lá, cara, eu estava lá, e ele disse, você pode, você pode, eu levantei gritei forte, eu posso, eu posso, eu posso. Eu posso o quê, porra? O quanto você está preparado? Ele falou, você pode ser um milionário, você vai ser um milionário, mas não é gritando que você vai conseguir ser um milionário. ser um milionário em cima de dedicação, de empenho a, e com caráter, integridade. Porque você pode até ser milionário por um caminho escuso, mas a escolha é tua, a escolha é tua. Escolher pelo caminho da integridade, da dignidade é mais difícil. Mas cara, ninguém nunca mais te tira isto. Não tira, você pode quebrar, mas você sabe como é que ganha, e você vai de novo. Você pode é, te roubarem, não tem problema, você vai aprender como é que tá doido, tá, mas você resgata, e aqueles caras que fizeram isso, sabe o que acontece? Eles não sabem, e amanhã eles vão estar numa merdalhada só, tá? e você vai conseguir prosperar. Então não acredite nisso, se prepare, seja a sua melhor versão, não. Ju, Junta como eu falei lá no começo a inspiração quem eu quero ser parecido com quem como é que vai ser isso aqui eu quero pegar o melhor daquela pessoa não o pior dela, é, Pega é, o melhor olha pessoal é, você que nos assistiu nos ouviu até agora você que quer ter um mentor um espelho alguém para falar pô esse é o cara eu quero saber o seguinte como é que alguém te encontra hoje num site no Instagram Vamos lá, qual é que é o seu site, Cláudio? Legal. É, eu vou falar para vocês aí, se for possível colocar, é o www.tomanini.com.br. Esse é o meu site. No Instagram, é. Então, arroba... o um site, só para a gente não ter dúvida, é tomanini.com.br. Perfeito. E o seu Instagram? Tomanine. Ah, mas aí ficou muito fácil. Olha lá, está na tela, @tomanini. E vamos repetir o site Que eu acho que vale a pena Que na verdade é o mesmo nome É www, tá lá na tela Tomanini.com.br E se Agora, você for no Youtube 17, Que é Cláudio Tomanini No Youtube tem um monte de vídeo lá À disposição de vocês Nossa, não seguiu, não viu Como é que você quer ser melhor? Não dá E eu tenho certeza que você acompanhou Esse bate-papo que olha, Durou o primeiro tempo de uma partida de futebol né? Sem for, sem tirar né? E, e dois caras falando, não tem nenhuma coisa né, mirabolante acontecendo, não tem grito, não tem nada, não tem mulher pelada, não tem criança correndo, gatinho, dois marmanjos conversando. Mas conversando sobre aquilo que te interessa, que é como ganhar mais dinheiro, como vender melhor, como se inserir nesse mundo moderno aí de transformação digital. Eu queria, então, agradecer você, Cláudio, por esse bate-papo, essa, essa conversa informal que nós tivemos aqui. E, com certeza, eu sei da repercussão que isso vai gerar, já fica aqui o convite para um próximo papo. Certamente. Aliás, Márcio, me perdoe de uma coisa, isso não foi um bate-papo. Eu falei demais, cara. Eu me senti tão à vontade aqui conversando que eu falei não dando nem oportunidade de a gente bater um papo. Eu espero que no próximo, eu prometo, a gente vai bater um papo sim. E quero agradecer demais. Você foi um grande impulsionador da minha carreira. É, uma pessoa que acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar. É, que viu aquilo que eu ainda não tinha visto. Então eu agradeço demais, demais é, no mundo de palestra que eu entrei você, o Marins, o Carlos Alberto Júlio, foram três pessoas que até hoje eu tenho na minha vida e na minha carreira como um exemplo a ser seguido, tá? Poxa, maravilha. Depois dessa aí, não, não tem como, né? Eu vou ter que pagar pizza, gente. <risos> Cláudio, qualquer dia eu apareço para filar aquele frango da padaria, beleza? Vai ser um prazer muito grande Super beijão para todos vocês Fique com Deus e Márcio, muito, muito obrigado De mais uma vez ter essa oportunidade contigo, tá? Obrigado você, um grande abraço a você Cláudio A você que nos acompanhou até agora E continua prestigiando os nossos programas Muito obrigado, um abraço Até mais Como vocês viram, o bate-papo é muito animado se a gente continuar conversando aqui, nós vamos horas e horas e horas, porque é uma sintonia muito grande no que eu penso e no que o Cláudio pensa em relação a vendas, a gestão, a esse novo momento que a economia vive, vai viver daqui para frente, essa sociedade 5.0, tudo mudou, tudo se transforma, a tecnologia está aí não para atrapalhar e sim para ajudar, mas sozinha ela não resolve. Se você quer melhorar os seus conhecimentos ainda mais sobre tecnologia, vendas, negociação, visite o nosso site www.marciomiranda.com.br www.marciomiranda.com.br e você vai conhecer tudo o que você precisa para aumentar as suas vendas, ganhar mais, melhorar suas negociações e Estar inserido nesse novo mundo de transformação digital. Muito obrigado e eu espero contar com a sua audiência nos nossos próximos programas. Um grande abraço, boas vendas e até lá!